A Maneje Bem auxilia no alcance de metas globais sustentáveis. 70% dos produtores dos projetos da Maneje Bem passam a ter acesso à tecnologia e educação. Com as nossas ferramentas, aumentamos em mais de 1000% o acesso à extensão rural. Desde 2018, a Maneje Bem vem trabalhando para melhorar o bem-estar das comunidades rurais no Brasil, promovendo o uso sustentável da terra e facilitando o acesso à educação e à tecnologia. Nosso objetivo é contribuir para um futuro melhor para todos, através do desenvolvimento de soluções inovadoras que permitam um crescimento sustentável do setor agrícola. A Manegebem Bem tem sido reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho na promoção da extensão rural digital. Nossos esforços já resultaram em grandes avanços. Hoje, 70% dos beneficiários dos projetos da Maneje Bem têm acesso à tecnologia e à educação profissional. O que representa um aumento de mais de 1000% em relação à situação anterior? Saiba como a Maneje Bem ajuda empresas de diferentes setores a atingir metas globais de sustentabilidade. Acesse agora mesmo nosso site www.manejebem.com.